Flamengo empata para o Ceará e também fala agora de o Paulo Souza não será demitido. Vamos falando sobre esse assunto que está rolando no Flamengo. Vamos começando o vídeo já falando sobre esse assunto. O Flamengo empatou para o Ceará né, no último sábado ontem, 14 de, de maio. É... O empate 2 a 2, o Flamengo está ganhando por 2 a 1, um, né? E aí o Flamengo deixa o Ceará na falha de Hugo Souza, que, né? que, não, que não defende a bola, né? E gente, tá rolando aí um negócio de que Paulo Souza não será demitido, né? Segundo Vender Casagrande, o jornalista, fala que Paulo Souza não será demitido agora, porque ainda o Flamengo não tem, essa, não tem esse negócio de demitir Paulo Souza, né? Aí ele ficando no Flamengo, ele ficando no Flamengo, ele vai trazer mais raiva pro Flamengo, pra torcida do Flamengo, porque o empate não, é, é, é, não interessa pro Flamengo, nem pro Ceará também, porque ganha um ponto. E o time estava tá ganhando de 2 a 1, um, gente. E aos 46, o Ceará faz o gol. Agora, eu não gosto é. Do, eu não gosto é de que o Flamengo fique levando pressão. Porque no segundo tempo, antes de. de sair o gol do empate, é, é pressão é pressão no Ceará em finalização. O Ceará. Chutando o gol Tanto susto pro Hugo Souza O Hugo Souza trabalhando nas bolas Até quando Vem o gol do Ceará E tava maduro o gol do Ceará Tava maduro o gol de parte do Ceará Não tava Tava sim Olha eu, eu assisti o jogo ontem E aí eles estavam Chutando Finalizando E o Flamengo gente sem finalizar, sem, sem, sem pressionar, será? Para partir pro contra-ataque, o Flamengo, né? E aí eu fico na, na, na dúvida: por que, que o Flamengo não demite Paulo Souza? Ah, porque o Paulo Souza tem que ficar no Flamengo? Gente, a gente até achava que o Paulo Souza ia ser demitido ontem ontem, mas não foi. Porque a diretoria do Flamengo Não quer que o técnico Seja demitido A gente pode estar tá criticando A diretoria do Flamengo Criticando Os jogadores e o técnico né? A gente tem que criticar esses caras Porque, cara não, O que acontece lá dentro? Os caras treinam Treino, treino, dois dias de treino E quando é na partida É uma verdadeira Uma porcaria O time, gente Se não me engano Pode terminar a rodada Na zona de rebaixamento Com empate Porque você vai ver Jogos hoje, hoje tem jogo né, No Brasileirão Aí o Flamengo era para ter ganhado, tinha oito pontos, né? É, é, ganhou, tava ganhando, o Ceará, uma o Ceará empatar, ganhou um ponto. Aí eu fico na dúvida, por que, que o Flamengo não deixou o Ceará empatar o jogo? Não era para deixar. Era para pressionar, gente, para pressionar. E é horrível o que o Flamengo faz nessa temporada. Tá muito mal o Flamengo nessa temporada. Aí você tem mata-mata da -mata, Libertadores. Tá, você tem o mata-mata da Copa do Brasil, que não vai ser fácil. Você pega um times grandes você pega um, um Palmeiras, você pega um Atlético, você pega um, um, um, um Internacional, você pega um Corinthians, tá tá até tá evoluído muito, o trabalho do Corinthians, que tá bem, né? Mesmo, mesmo empatando, né? por Internacional ontem empatou, né? 2x2. Você tem esses times que estão sendo. estão jogando bem. para pegar um Flamengo que tá um, uma temporada horrível. Como é que é isso? O Flamengo não tá jogando bem, não. Agora, no pênalti do, do Gabigol, o Apo não marcou pênalti, né? Ah, porque. Neles, não foi pênalti? Foi, foi pênalti. Ele, ele chuta, pega o gato do gol. E ele vai lá, chama o VAR, né? Conversar com a cabine do VAR. E aí ele não dá o pênalti. Como é que é isso? Como é que é isso, CBF? A CBF tá de sacanagem pro Flamengo. Tá de sacanagem. Porque ele, elas deveriam, a Aplitagem, deveria dar o pênalti. Que não marcou, então agora eu, na minha opinião, marcaria esse pênalti. Eu, na minha opinião, marcaria. Então, né? 2 a 2. O Flamengo agora ganhou um ponto, né? Tava indo, tava indo a 8 pontos, mas foi a tava, tem 6 pontos. O time então é isso, né? Então, não se esqueça de inscrever no canal, deixa o teu like e ativa as notificações para você não perder nada. O okay, que é para as notificações para você não perder nenhum vídeo? Porque okay, você vai receber vídeos novos aqui no canal. Tá bom? Falou e fui!